Ah, ele se mandou para o bar, ele foi embora. Trinta dias ele... Aí veio outro lá que acho que nunca tinha dirigido igreja, coitado. Veio, veio para... Chegou lá e falou é é... Não deu certo aqui, de hoje em diante vai ficar-se dois irmãos aqui para dirigir. Eu, eu com sete e meio de grande falei, mas... Dois, dois, dois irmãos, verdade. Então, tá, tá, tá se dois irmãos, que vai dirigir? Né? Aí tá bom. Dirigir, quando foi? Aí combinou, foi normal. Sexta-feira de ensino, uma sexta-feira dou ensino, na outra o irmão dá ensino. Então, irmão, eu não estou conseguindo ver. Se consegue localizar para mim o? Um... Aí deu. O irmão deu ensino sexta-feira, na outra sexta-feira o outro irmão deu Quando eu fui na outra sexta-feira, o irmão falou assim, irmão, o irmão ensinou sexta-feira aqui, mas ensinou tudo errado. Uh. falei, errado não, irmão eu ensinei o que estava escrito. Mas irmão, mas deu uma contenda. Uh. <risos> uma contenda, e não teve ensino, não teve culto não teve nada ligado Só me contei e terminou. Aí, passou o Marcelino veio para resolver o problema. Falei, senhora, esses dois irmãos que tiveram contenda, vai, vai reconciliar, você vai ficar 30 dias, 30 dias aí, aí na, na reserva aí, 30 dias. Você vai reconciliar, porque vocês contenderam. E de hoje em diante, esse bolso aí, no falei eu, eu levantei e falei, não, senhor, Falei, falei, eu estou com oito e meio de crente. Aqui tem crente aqui com oito, dez anos de crente aqui. Né? Ele deu uma volta de culto e eu, ah, eu não vejo o outro para ficar aqui na frente. Você pode ficar aqui provisório até eu mandar um obreiro de Marília. Falei, bom, se não tem quem dirige curto eu dirijo curto já dirigi o né? Se não tiver quem dirige, eu vou... Falei, não, isso é... Se é ficar Vitória dirigir, né? Quando chegou na reunião, do de... oh, ó, não apareceu o brilho, continua lá. E eu comecei visitando, eu tinha muito amigo dele. Ele começou a entregar gente, me dizendo, é, né? Foi do terceiro... Eu falei, não, rapaz, quando... Eu tô sabendo a notícia muito boa e tá se entregando gente lá né? de cometer. Fiquei provisório lá. Naquele dia, na primeira reunião que eu fui quando eu subi a presidência, eu assumi a direção da igreja lá. Mãe, Já me separou para diácono diácona da igreja. Ai, mas eu chorei tanto aquele dia, falei, meu filho, uhum. é. Foi que ano é, isso, pastor? Aí eu disse, olha, você está autorizado e pode ungir. Se alguém pediu lição, você pode ungir com mole e, e orar pelo enfermo, e, e falou tanta coisa. E se aparecer um batismo lá que não tiver um presbítero para batizar, você pode, pode realizar o batismo também. Né? Falei... <risos> aí nasceu o pastor juvenal. Provisório, eu sou inteiro, hum. provisório. Dois anos, provisório, aí... Casei, casei, casei eu, meu irmão José Soares meu irmão, casou três irmãos no que dia. Bom, esqueci da mulher. É. Ai, falei, mas meu Deus, três viagens da igreja. Agora, naquele dia, eu fui assistir a, a, a, a, a, a, a, a inauguração da igreja vizinha lá, Fui separado para presbítero. Fazia quatro meses que eu tinha casado. Quanto tempo se você já passar? Quatro, Ai, Jesus, eu quase Falei, me... Mas eu, presbítero, se não tem misericórdia de mim. Achei, é. achei que era muita... Muita responsabilidade. Mas você foi. Né? Aí, continue, vai. Então, você, aí continue, eu te dei. Aí continuaram mais uns Eu sentia a mesma coisa na hora que fui chamado para ser separado para o presbítero. Não, naquele tempo, pastor Martirino, eu há eu, eu, dois anos e tanto lá, eu, eu tava, já tinha, tinha ganhado 35 pessoas lá para Jesus, sim, mas não separou para o ministério não. não, não se deu consagrado. aí Julino Gonçalves, da lá de Getulina, foi consagrado para o ministério e indicado para assumir a presidência de Araraquara, Jolindo de Aí, passou um Olha, agora surgiu uma vaga de Getulina. O Jesus bateu para... O oh, irmão, eu, eu tenho chamada para... Não, quem vai para lá é o evangelista. Irmão Juvenal, evangelista. Eu já me estou me titulando em evangelista. Quem vai para lá é o evangelista, irmão é Juvenal, lá de Quintana. Eu ia uma porção de presbítero. Eu lá vai, irmão Juvenal, novo, de presbítero. Não fazia nem seis meses que ia ser consagrado presbítero. vai, Cheguei lá, e orando e pedindo, visitando. Mas, mas Jesus começou salvando a arma. Misericórdia, eu nunca vi tanto do que Teve a gente. Era livre de entregar 12 pessoas. Aí me titularam por Pregador do Ar Livre. Hum. Em todo lugar da cidade que eu ia. ia Será que meu Mão Juvenal, Pregador do Ar Livre, está aqui hoje? Pai. Vai pregar ele. Pregador do Ar Livre. Não precisava de microfone, não. É. Minha voz não era não. vozinha que nem hoje, né? falei, não. Irmão, gentilina, dentro de um ano, eu tinha pegado a igreja com 100 membros. Para mim, eu achei, meu Deus, ele. Dentro de um ano eu estava com 200 membros. Me abri trabalho, entregou um fazendeiro lá, o Mão Vilto, Aí eu visitei aí ele batizou nas águas tudo. Eu visitei. falou: então, Ó, mano, nós é podia dirigir culto aqui, mas né? tinha uma colônia ali. Não, pode, pode, pode dirigir. Cara. Eu não era pastor, né? Ele me chamava de pastor. Era... <risos> é, os, os, irmãos, os irmãos chamam a gente de pastor. Aí, Falei, olha, tem um caso. Falei, ó, se tiver alguém que quer trabalhar, tem. falei, ó, tem um casal lá que eu, eu separei para as aqui da igreja, Manuel É a Thalita, ela, ela era o um jovem de exemplo da igreja, e ela também era a Thalita, filha do Manuel Ferreira, também era, era exemplo da igreja também. Eu separei ele para a Não é, não é, não é. Noé. Aí o Noé? Não. Mas o moço despertado falei, ah, isso aqui vai ser o grelho, na né? hora de dentro, você tem ser Eu conheci o Noel lá no caso. Ele mudou para lá na primeira casa da colônia. Falei, lá ah, você não vai ficar parado não, você vai pregar, evangelizar, você já sabe ler, escrever, você já tudo, né? Você é diácono já da igreja. Por pouco tempo, já estava lá com 35 crentes. <risos> <risos> Quase metade da colônia já tinha se convertido. Isso é uma benção. É né? um testemunho aí, de fé. Mas olha, aí, né, quando... Eu, um casal que tinha se entregado lá em Getulina, ele lá de Macuco. Aí eu falei, você me espera lá, Bom, eu vou dirigir o culto lá. Vem cá um pouquinho. Eu é. fui de Getulina a Macuco, 30 quilômetros, e fui a pé. Saí cedinho de casa, cheguei lá às 5 horas da tarde. O pastor Juvenal andou muito de bicicleta, Ixi, né, pastor? Ixi, cavalo, bicicleta? Não, eu ia foi a pé, não tinha bicicleta, não tinha. Comidei uns vizinhos lá, que ia lá e ia formar uma cidade. Era loteamento, tudo novo, loteamento para formar a cidade. Aí, Você precisa de uma cadeira mais alta. Você é. pegou sete pessoas naquela noite. Ela é boa também. Aí, aí já Nossa. tinha nove. Sete, dois, nove. Foi quando o pastor Marcelino foi lá fazer visita e falou: Rapaz do céu, a igreja, a igreja era para 300 membros, mas já estava com 200. Né? Quem, quem, quem chegou? Eu Não, você vai com a Marília. Tá... Você vai, vai, vai ser o seu trabalho é só de pregar no ar livre, todo domingo. A nossa a igreja está a, a tá vazia não, não e ela precisa encher. Não, não, não, não, não e você vai, vai ser o dirigente da, das irmãs da Escola Dominical e, e pregar no ar livre, todo domingo. Já, já tem os instrumentos lá, pode te acompanhar, os instrumentos lá. todo domingo. Era difícil domingo que ele entregasse o mesmo mundo. Pastor, o ar, o ar livre é, é um, um trabalho muito importante, né? Foi ah, muito não, importante. Foi no ar livre. É, ele foi entregado. Marília. Meu Deus da igreja, a igreja é cheia. Hoje eu olho para o irmão, o novo vai ficar assim. Mas só tira assim da casa? Ah, eu tirei. Cadê? Tá aí. Eu aprendi a colocar vidro, e aprendi lá. mano ano pouco aprendi. Eu, colocar vídeo, colocar vídeo. Eu, aprendi, eu aprendi a fazer de tudo lá. da vidraçaria. Colocar vidro, colocar vidro, espelhação. Até espelhação, eu aprendi a fazer espelhação, fazer espelhação. Fazer quadros, aquela de mordura, tinha aquela serinha, né, fazer quadros, e eu já aprendi a fazer quadros. O senhor trabalhou vinte e tantos anos com vidraceiro? Quase cinquenta anos, só de vidraceiro. Colocou vidro em muita casa, né, mano? É. igreja? Foi até na época que eu coloquei aqui. Eu aposentei, eu ainda eu trabalhava de vida cívica. Eu, eu comecei a trabalhar com 32 anos de vida Aposentei com 62. Mas eu trabalhava de vida aí, ainda. Eu eu tinha saído da firma, a última que eu trabalhei foi a melhor firma. eu pedi para sair porque a igreja ela aumentou muito, eu precisava cuidar. Aí lutaram comigo. O para falou, não, você, você não passou é juvenal. Ele já me dava três salários. Eu falei, mas vou aumentar mais um salário. Eu falei, não, eu falei, não estou chorando por causa do salário. É minha responsabilidade é muito grande, né? Então... Chamou o chefe do escritório e vem cá. Vê os direitos do seu juvenal aí. Fundo de garantia, décimo terceiro, férias, tudo isso. eu já estava para aposentar, mas né? faltava tá, mais um mês e pouco. Como tanto, há 30 anos. Naquele tempo era 30 anos, né? É. O Matheus só falou que que. Meu Deus do céu. 79. Falei puxava de escritório, fui lá no chão. 83 mil e, e Eu falei, não Jesus, aquilo que é feito, sabe que ele, quando eles lutaram, viu que ele, ele falou, seu Juvenal, pede quanto o senhor quer ganhar para o senhor não sair. O senhor encontrou firma desse jeito, em de lugar nenhum, não tem, mais Funcionário bom Agora, nessa? Pede quanto o senhor quer ganhar, para o senhor não sair. Eu falei, eu não vou pedir nada, porque eu, eu preciso sair. Né? Aí foi quando ele chamou o chefe do escritório e falou que o senhor vê lá, não tem mais jeito. Aí, olha, 30, oito. Aquela casinha no aeroporto que tem lá, foi dinheiro meu, né Lá no aeroporto dois, eu, eu tem uma casa lá, tem é. uma casa lá. Mas foi dinheiro que eu recebi lá, de, de iniciação lá daquela filha. Aí depois aposentei, né? Pra, aí, trabalhei mais uns dias de outono lá. Aí fui lá na, na, na, na, na, na MSS pra, pra ver. Eu tava com duas carteiras de, de trabalho. Aí eu cheguei lá. O homem da minha filha somou, Ih, rapaz, você já passou no tempo todo? Tá? O senhor já está com 36 anos, mas eu, eu vou pôr uma toalha é aqui, Você vai, eu vou vou, vou, vou entregar, vou, vou, daqui 15 dias o senhor passa aqui para ah, Acertar. Ah, daí 15 dias, eu, eu falou, o senhor já está aposentado, está aqui Pô, o meu Deus, irmão. Você a alegria É Alegria muito grande, está registrando. A... Eu falei, Deus trouxe o irmão aqui, o irmão vai fazer uma reportagem do nosso projeto. Porque esse projeto é um projeto de Deus e nós precisamos divulgar ele. Quando nós viemos para cá, em 2005, por causa do probleminha de saúde do pastor Jair, é. entregamos a igreja e viemos para cá. Quando eu cheguei aqui, pastor, só que não tinha nada disso aqui. Aqui a casinha também era só até aqui, né? bem mais simples. e nós chegamos aqui e eu fiquei perdido Fiquei sem saber o que fazer aqui no meio do mato. né o Jair ficava na dele, fazendo palavrinha cruzada. Às vezes eu saía aqui por essa rua, subia essa avenida, essa rua ia lá, para cima, assim, pegava a pista, um dia eu fui quase até perto de Franca andei os 40 minutos quando eu voltei eu estava no mesmo lugar nem tinha percebido que eu tinha saído e e eu fui ficando sem entender né e um dia eu andando aqui perguntando para Jesus o que que eu estou fazendo nesse lugar no meio do mato se eu tivesse lá em Osasco agora eu estava na igreja eu estava fazendo uma visita tal fazendo... e eu estou aqui no meio desse mato o que que eu estou fazendo aqui Jesus Aí o Espírito Santo falou assim, você não sabe o que é melhor para você, mas o teu pai sabe. A hora que ele falou assim, aí eu comecei a chorar. Mãe Divina, vou estar gravando? Estou. Fala mais aí. Que não, é que vou a panela lá é. no fogo. Deixa a panela lá para a Mãe Divina. Mãe Divina, tira a linguiça aí do, do fogo, oh. por favor. E aí... Gente, Deus abençoe vocês, viu? Bom almoço. Ah, eu tô com um pouquinho de pressa, senão eu vou chegar atrás. Pra... E aí, é. meu irmão, eu falei, bom, irmão. Senhor, Ô, não. se aqui é o melhor não. lugar para mim, então tira essa ansiedade do meu coração, tira essa angústia, esse desespero, porque lá, por eu estava por aqui, mas a minha mente estava lá. Né? E a partir daquele dia, o Senhor deu paz no meu coração. Entrou uma paz. E eu comecei a enxergar, parecia que nem... Eu nem enxergava a beleza aqui no lugar. E a partir daquele dia, eu, eu comecei a enxergar as coisas de outra gente. Começamos a fazer caminhada, devagarinho. E eu comecei a olhar falei, meu Deus, esse condomínio tem muitas famílias, tem mais de 300 famílias que moram aqui nesse condomínio. Ouro Verde. É, Condomínio Ouro Verde. E não tinha uma igreja, não tinha um ponto de pregação. Falei, não, meu Deus... Nós vamos construir uma igreja. Nós vamos construir uma igreja aqui. E comecei a falar para todo mundo. Quem dia construir uma igreja? Aí todo mundo começou a rir de mim, achou que eu tinha ficado doida. Achou que eu tinha ficado doida. Eu falei, nós vamos construir uma igreja. E peguei uma cartolina, desenhei, fiz o projetinho todinho da igreja, né? Ah, as outras dependências, porque nós, nós vamos construir um local aqui para estar tá recebendo as pessoas, para estar tá, tá ministrando a palavra, né? E, e vamos construir. E comecei a falar para um para outro. Muita gente achou que eu estava pirando. Uhum. O meu cunhado que trabalha com, com construção, ele veio aqui, eu mostrei para ele. Ele olhou e falou, Cate, esse projeto aqui é um projeto de 100 mil reais. Aí eu falei, cem mil? O que é cem mil para Jesus? Para mim é muita coisa cem mil, mas para Jesus não é nada. Aí ele deu uma risadinha assim, né? Irmão, e eu fui lá para Santo André, porque nós temos o nosso livro, né? Não sei se o irmão sabe que nós escrevemos o um livro. E a gente saía nas igrejas divulgando o livro, né? É, dando testemunho. E falando, né, do, do, do projeto. Aí eu fui em Santo André. O pastor Silas me deu a oportunidade e falou, Kati, vou te dar 15 minutos para você falar do seu projeto. E nós falamos, quando terminou o culto, uma irmã chegou para mim e disse, Mãe Cati, a hora que você falou do seu projeto, ardeu o meu coração E eu vou te ajudar. E eu olhei bem para ela e disse, eu acredito em você. Porque quando nós fomos para o Mato Grosso, ela nos ajudou muito lá, né? Durante o tempo que nós estivemos lá. E eu vim embora. Daí uns 15 dias ela me ligou. Mancate, prepara o um local aí, que nós estamos indo com um caminhão de coisas para você fazer o um mega bazar, para levantar recurso. Eu falei, ô oh, glória a Deus, e fui lá em Cristais. O único salão grande que tem lá em Cristais é o salão paroquial. Uhum. Falei, pois pues eu vou lá falar com o padre. Me arrumei, pus a minha bolsinha aqui do lado e fui lá, bati na casa do padre. Ele saiu e eu me apresentei. <risos> falei pra ele quem eu era, falei pra ele do nosso projeto. Do nosso projeto e ele olhou para mim e falou, para quantos dias, Tcharaquel, o salão? Eu falei, dois dias, sábado e domingo. Tudo bem. Ele cedeu o salão para nós. E daí, mais uns 15 dias, as irmãs chegaram com um caminhão, irmão. Irmão. Nesse caminhão tinha bicicleta, tinha máquina de costura, tinha computador, tinha roupa, calçado. E nós Meu fizemos bem. um mega bazar, um, arrumei uma pessoa que divulgou, saiu divulgando em cristais. Eu sei que nós levantamos R$ reais nesse bazar. Com R$ reais nós iniciamos esse projeto. Com R$ reais Aí o irmão vai lá, para o irmão v que Deus fez, fazem nove anos, dez anos fez agora em setembro, porque foi 2005, uhum. não, 2005 nós, nós chegamos aqui, isso foi algum tempo depois que nós, come, que nós começamos, fazem dez anos, o irmão vai ver o que Deus já fez, e foi, já foi muito mais de cem mil reais, muito mais, e o Senhor tem sido o nosso provedor, né, e já muitas pessoas que vieram aqui, depois disseram para mim, irmã quando você falava, eu achava que você estava ficando fraca a da cabeça. Mas Deus é fiel. Agora, é fácil? Não. É muita lágrima, é muita oração, é horas de oração. Eu vou lá para a igreja fico lá. Horas de oração, intercessão, clamor. Mas ele tem feito coisa assim sobrenatural. Só acredita, irmão, quem é espiritual. Quem não é, não acredita. Só que como Deus é.. é Jesus é lindo, todas as coisas eu tenho prova. Porque se for preciso, eu tenho como provar. Né? Sabe o que é Deus? Multiplicar pedra, multiplicar cimento. Quando nós estávamos construindo aqui, porque aí nós tinha uma casinha muito ruim ali que a menina morava, nós derrubamos a casinha para fazer outra casa. Nós tínhamos que fazer 70 metros de contrapiso. O pedreiro chegou para mim e falou, dona irmã Cátia, era, era um presbítero também, o Clodoaldo. E estava com mais dois novos convertidos trabalhando. aqui, ó? Ele falou assim, irmã Cátia, esse cimento não dá. A irmã vai precisar comprar mais areia, mais pedra mais cimento, porque esse cimento não dá, e eu não tinha, não tinha, a minha conta lá no depósito já estava esgotada, eu não tinha dinheiro, aí eu falei para ele, ele falou, oh, Deus, não, eu não tenho, você acredita que Jesus pode multiplicar esse cimento? Eu falei, não acredito, depois então nós vamos orar, e rodeamos a pilha, eu não lembro agora a quantidade que tinha, mas ele disse que não dava, baseado na, na conta que ele fez, é, né? O cálculo dele. O cálculo dele. E, e a areia também, a, a pedra, né? Ele falou, não dá. Tinha, parece que um metro, tinha um metro e meio de pedra. Ou, era, ou ele falou que precisava de um metro e meio e eu comprei o um metro. Eu sei que, ele disse que a pedra e o cimento não dá. Aí nós oramos. E nós falamos naquela hora, para Jesus, quando o Senhor multiplicou os pães, era de pães que eles precisavam, mas agora eu preciso de cimento, e de pedra, e de areia. E o Senhor pode multiplicar, porque o Senhor é o mesmo. Eu creio, oramos, irmão, e eu vim embora, vim para cá, cuidar do meu serviço. E eles começaram a fazer esse concreto, irmão. foram fazendo esse concreto e concretando, os dois irmãos fazendo a massa e o outro concretando, e eles trabalharam o dia inteiro. Eu nem fui lá, quando foi de tardezinha, eu fui lá. Cheguei lá e falei, e daí, meu Ele falou, ah, irmã Cátia, só falta esse pedaço aqui pra gente fazer, até amanhã a gente faz esse aqui com mais dois sacos de cimento, a gente usa para fazer esse aqui. Eu falei, e daí, Eu fui Ele falou, irmã Cátia, lá dentro da pilha, porque tava lá dentro da igreja, a igreja tava só no contrapiso. Lá dentro, ainda tem sete sacos de cimento. Dois que nós vamos usar aqui, vai sobrar cinco sacos de cimento. E a minha surpresa maior foi quando eu olhei para o mote de pedra, irmão. O mote de pedra estava do mesmo jeito. E eles voltaram pedra. Aí eu falei, Clogaldo, eu não quero dar testemunho falso. Você não errou nessa medida, não? Eu não? Ele falou, não, irmã Cátia, eu não errei. Os dois irmãos novos convertidos falaram, irmã Cátia, foi um milagre aqui diante dos nossos olhos. Eles fizeram todas as maceras que tinham que fazer, fez todo o concreto que tinha que fazer. No outro dia ele terminou o outro pedaço e sobraram cinco sacos de cimento. Que benção. Glória a Deus. Isso. Aconteceu assim. De aqui, só, só. É. Deus é bom. Ah, tá por é. Vamos uma ah. simples. Ah, lá. Nós vamos fazer oração, o pastor vai orar. O pastor Jair. Pode orar, irmão. Eu não tô bem, não. Aí, ó. Então nós vamos orar aqui. Pode orar, pastor Jair. Aí, ó. Então ora. Pai querido, estamos orando agora, agradecidos por esse dia, nos chegado aqui, Senhor. Agora abençoa o pão, multiplica para que nunca parte desse lado da saúde para nós que vamos participar desse alimento. No nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Aqui na casa é isso, da irmã Deus. Kátia, né? É. Kátia. Kátia. Kátia. Kátia. Pastor, e nós estamos aqui, ó. O pastor Jair, almoçando. E o pastor Juvenal, 90. E oito, e, e oito anos comendo na com própria mão e um pratinho ajeitado, né, irmão? Substancial. <risos> Substancial.